Fala seus doideiras, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, obrigado por estarem aí assistindo a este vídeo E espero que fiquem até o final e também assistam os anúncios até o final Para dar uma forcinha aqui para este canal, o canal dos doidos O canal de gente doida Se você é um padrãozinho, um cara padrãozinho aí Que aceita tudo que enfiam na sua goela abaixo Então talvez o seu lugar não seja aqui Mas... Se você né, achar que você pode considerar, assista outros vídeos do canal, de repente você gosta e fala não, eu realmente não sou um cara padrãozinho, o meu lugar é aqui, eu vou me inscrever nesse canal. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal. E se você já está inscrito, não se esqueça de ir lá e inscrever-se e ativar as notificações em todas para você receber todos os vídeos do canal porque o YouTube agora tá fazendo assim, ele simplesmente não tá entregando os vídeos dos e-mails, certo? Bom, esse é um assunto para um outro vídeo. Vamos nos concentrar neste vídeo, porque hoje nós está, daremos continuidade ao Gênesis. Cara, e essa história do Gênesis, velho, é muito louca. Aí tem o primeiro vídeo, se você quiser assistir, depois tem o segundo vídeo, se você quiser assistir, e esse é o terceiro vídeo da série, cara, e a gente vai até a última linha, que é o Apocalipse, meu. Bom, eu já estou aqui com a minha bíblia, certo? Digital. Eu gosto dessa versão porque eu acho que ela é uma versão simplificada e, ao mesmo tempo, ela é mais clara do que outras versões da bíblia que tem por aí. Eu já baixei algumas e eu li e eu não curti, entendeu? Uh, eu vou ganhar ganhar não vou me emprestar uma Bíblia para estudos que é muito mais ampla do que essa e, mas eu também faço os meus estudos à parte e para provar isso para vocês, olha só o que, que eu tenho aqui ó um dicionário de latim porque nós temos que estudar latim, geografia, história, climatologia, Uh, enfim, Física também, Matemática, para poder entender o que foi escrito aqui Porque não basta só entender as parábolas se você não tiver conhecimento de mais nada Você não vai entender parábola nenhuma É bem simples esse negócio, não é? Bom, aí a gente terminou a criação da Terra Dos céus e da terra narrada aí por Deus Depois a gente vai chegar lá na parte de quem escreveu isso Dizem que foi Moisés Eu acho que não foi Moisés porque Moisés veio muito depois. Eu acho que quem escreveu Gênesis foi Noé. E eu vou explicar o porquê depois também, certo? Bom, chega em enrolação, vamos direto ao assunto. A origem da humanidade. Cara, você vai viajar nessa história, mano. Porque é muito louca, mano. Aí ele fala lá, né? Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados. Isso vai se referindo a Gênesis, certo? No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Até aí, beleza. Mas antes de falar sobre dar continuidade aqui no assunto, eu queria falar uma outra coisa muito interessante, que é assim: lá é em Gênesis 1, cara, ele fala assim: antes não, a Terra não tinha forma, ela estava vazia. Sabe o que eu concluí essa noite? Eu estava dormindo, pensando nisso, falei, você sabe o que é? Sabe quando você cria um plano na sua cabeça, você planeja uma viagem, por exemplo? Essa viagem que você planejou ela não tem forma, ela está vazia. Então você vai criando na sua imaginação. Todo o projeto da sua viagem Então eu acho que lá em Gênesis 1 Quando diz assim é, No princípio a terra era, uma, era vazia Não tinha forma Por quê? Porque Deus ainda estava planejando Como criar a terra Era um plano, entendeu? Ele estava tipo, fazendo um esboço No papel, estava desenhando, estava pintando Então assim ele narrou Tipo assim Olha, no começo bom, Faz conta, né? No começo eu tipo, não imaginava bem como é que ia ser o um negócio Eu simplesmente estava bolando as coisas Então não tinha ideia né, de como seria tal E aí ele narrando isso para Noé, certo? Noé escreveu, no começo a terra não tinha forma Era um plano, era uma ideia, era só uma ideia, entendeu? E depois essa ideia se concretizou quando Deus criou aí as aves, a água, a terra e tudo que há é nela, né? Lá em Gênesis fala assim, o Espírito de Deus pairava sobre a face da, da, da, das águas. Quer dizer, talvez a terra tenha surgido da água mesmo, entendeu? Eu falei assim, ah, vou fazer a terra dessa bolha de água aqui, cara. E aí, desse plano, foi que ele jogou um pouco de fermento fermento aqui, um pouco de ovo aqui e tal, fez toda aquela mistureba toda e surgiu o que surgiu, entendeu? Ué, ah, por que que não pode ser assim? Você tem alguma outra explicação? Você tem alguma prova de que não foi desse jeito que eu tô falando? Se você tem, então coloque aí nos comentários que a gente vai debater e vamos tentar chegar a uma conclusão aí, né, nós que nós é nós, é isso daí, vambora. Ah, então vamos lá. A origem da humanidade.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 conforme a chuva cai, né? A gente sabe disso hoje. Mas aí alguns estudiosos falam que na época era tudo era uma figura de linguagem, de acordo com o que se entendia na época. Então, tudo bem, a gente pode deixar passar batido isso daqui. Aí, seis, assim, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. O que significa que a terra estava seca, porque ainda é, não havia chovido sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra, então a terra estava seca, certo? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então o homem era do pó, pó, pó, beleza? Está bem claro isso, pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Bom, lá retomando aqui em Gênesis, todo animal de alma vivente. Então... Isso daí confirma que os animais também têm alma, certo? E o homem também tem uma alma vivente. Então todos nós temos alma. Todos os seres animados têm alma. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Cara, eu nem vou entrar nessa questão do Éden, porque geograficamente falando, hoje está impossível de se encontrar o Éden. Primeiro porque, segundo a geografia, antigamente era um único continente. Se você olhar aí o símbolo da ONU, vou deixar aqui, ó, você vai ver que o continente da ONU não é igual o continente que a gente vê nos mapas e nos atlas geográficos das, das, das escolas. Né? É algo totalmente diferente, tem muito a ver com o continente do projeto daquila do Urandir Fernandes de Oliveira e do Felipe Castelo Branco, que eles estão aí fazendo documentários... É, tentando provar e desprovar teorias que já foram provadas e descomprovadas, enfim. Então fica aí para você pensar a respeito também. E aí era, era um só continente, a Pangeia. E na história da humanidade diz que a Pangeia se partiu, e nessa partição, aqui veio para cá a América, e ali para lá o, o Japão, e mais para o Baixo Oceania. E lá pra cima a Europa, e a Eurásia, e a Rússia, etc e tal. E surgiram divisões e nesse meio todo o Éden desapareceu. Então, pode ser que tenha sido isso mesmo. Agora, a gente não sabe. A gente não sabe se o Éden era realmente um jardim ou o que que era. Não é verdade? Então, eu nem vou entrar nessa questão, tá? Mas só continuando aqui, então, vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O Éden, o que era o Éden? Era uma nave? Era um... Terra mesmo? Não sabemos. Do lado oriental. Lá do lado direito. E pôs ali o homem que tinha formado. Então ele pôs ali no jardim do Éden o Adão. Que viria a ser o nome desse cara depois. Certo? O homem que ele formou do pó da terra. tá? Não tinha, não tinha lama, não tinha nada. Era só pó. Uh, soprou o fôlego da vida no, no, no Adão e ele puf. Viveu. Certo? E ele colocou o Adão ali no lado direito do Éden. Agora vai vendo a loucura, mano. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida. Quer dizer, até então não existiam árvores agradável e nem para se comer. Agradável à vista e nem para se comer. Havia só sementes. Ainda não tinha chovido sobre a terra e também não tinha homem para lavrar a terra. Então,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 Elas só foram brotadas da terra depois que Deus soprou o fôlego da vida nas narinas do homem que ele havia criado do pó da terra. As aves, os animais, as baleias e tudo o que havia nela antes de todas as espécies e formas que foram criadas antes do homem que ele criou, que Deus criou, se alimentavam do que? Minha pergunta, certo? Então, talvez eles não precisassem comer. Talvez eles se alimentassem apenas do Espírito Santo. Não sei. Mas talvez se você souber, deixe aí nos comentários, certo? Aí é que vem uma parte muito interessante. Olha só que legal. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida. E a árvore da vida, a árvore da vida, no meio do jardim. E a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então eram duas árvores. Uma era a árvore da vida. E a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aí tá claro. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Mano, <risos> e dali se dividia e se tornava em quatro braços. Tipo assim, norte, sul, leste e oeste. Entendeu? O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá onde há ouro. Aí a gente entra numa outra questão, cara. Porque é o seguinte. Ouro, se você for buscar lá na a origem da palavra, é Aurum, e Aurum no latim significa brilhante, aquilo que brilha, aquilo que reluz. Então, nem tudo que reluz é ouro, já ouviu esse ditado? Aí ele fala assim, o primeiro é Pison, o nome do rio, né, e é o rio que rodeia toda a terra de Avilá onde há ouro. Mas será que esse ouro que havia na terra de Avilar era o mesmo ouro que a gente acha aí que é o um metal, metal dourado, será? Eu acho que não. Eu acho que essa terra de Avilá era uma terra onde havia muitas pedras que brilhavam. Que podia ser ouro, né? Mas eu acho que era que recebia maior incidência de raios solares. Eu acho que é isso. Isso pode ser ali na linha do Equador. Hoje em dia, na, na, ali na África Subsaariana, por exemplo, é uma questão a ser levantada, estudada. Isso daí a biografia vai ser muito útil nessas horas aqui. E o ouro dessa terra é bom. Há ali o bidélio e a pedra sardônica, que são minerais. E o nome do segundo rio é Gion, este é que rodeia toda a terra de Cuxi, que era ali entre a Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra composta de meso e pótamos. Olha só, meso significa entre. Hipótamos significa rio. Então Mesopotâmia é o que está entre rios. E essa região da Mesopotâmia é o que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, ali na região arábica. Então tudo começou ali. A vida surgiu na África, mas na região da Arábia. Então todos nós somos descendentes de árabes. Eu mais ainda, porque eu sou descendente direto de sírios. Oh, oh, oh. Não, eu estou mais perto de Deus do que você, que não é descendente de si. Bom, então vamos lá. E tomou o Senhor Deus o homem, quer dizer, pegou o homem pela mão, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Descoberta Descoberto uma coisa aqui, ó. Éden, tá? Era o jardim que Deus criou. Quando ele fala em terra, ele se refere exclusivamente a Éden. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Aí lá em Gênesis 2, 15, fala E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então, o Éden era o ponto de nascimento de tudo. Era o Gênesis de tudo. Foi dali que surgiu o primeiro jardim, as primeiras aves e, primeiro, etc e tal. Era cara, será que seria tipo assim: uma mala nessa viagem toda que a gente está fazendo? Deus criou tudo ali dentro de uma, uma, uma bag, entendeu? Uma, uma, uma bagagem. E ele criou tudo pequenininho, sabe? Em miniatura, assim. Tipo, aqui seria o jardim, tá vendo? A, a superfície do, do, do jardim, né? Eu fiz na terra, não, não tô falando que a terra é plana, tá? tô só usando um exemplo aí. Ele criou o Éden e ali ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Pegou o homem, deu vida ao homem e colocou o homem ali para lavrar e regar a terra. Tem sentido isso que eu tô falando, você não acha? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Fica frio aí, mano, pode engordar à vontade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E foi isso que aconteceu, cara. Depois que o homem comeu da árvore do bem e do mal, ele ficou sabendo a diferença entre matar e não matar. É, matar é bom? Matar é do bem? Matar é do mal? Então Deus, Deus já sabia de toda a parada. Entendeu? Já estava tudo na, na ideia dele. É, ele sabia que quando o Adão, ou, ou a Eva, ou qualquer um que comesse daquela árvore do conhecimento, saberia distinguir entre deixar vivo ou não deixar vivo. E aí, não deixar vivo, certamente morrerás. Então já foi um plano pré-elaborado. Mas eu acho que ainda na boa-fé. Deus veio na maior da boa-fé para tentar fazer a coisa direito. Mas eu acho que Deus... Julgou que criaria o homem a sua imagem e semelhança Pensando talvez que o homem herdaria o lado bom de Deus Mas por fim o homem acabou herdando os dois lados de Deus né E aí com isso ele se tornou quem ele é hoje Um monstro E disse o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele Hum, então você, mulher, saiba que, segundo a Bíblia, você é uma ajudadora idônea do homem. Então, se você é feminista e todas essas coisas assim, quer ser superior ao homem, você até pode, mas não se esquecendo de que você está aqui para ajudar o homem. O que significa que o homem de um certo modo acaba sendo o cara que precisa de ajuda, né? Então por fim, talvez a mulher seja mesmo superior ao homem. Em muitos aspectos ela é, com certeza. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo... Ah, então olha aí, ó. Deus não formou só o homem da terra, mas ele formou todo o animal do campo da terra. Porque aqui diz, ó, em Gênesis 2, Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo. Então... O leão é da terra, o gado é da terra, o jaguar é da terra, o tigre é da terra, o elefante é da terra. Todo animal do campo é da terra. A ovelha é da terra. E o homem também é da terra. Logo, o homem também é um animal do campo. Então qual a diferença, né? E toda a ave dos céus, também vindo da terra, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente... Isso foi o seu nome. Então significa, Adão tinha inteligência, certo? Ele sabia de alguma das coisas. Quando Deus uh, soprou o fôlego da vida nas larinas de Adão, junto disso foi na cabeça de Adão conhecimento, que era tudo que Deus já conhecia. E Adão já sabia de toda essa parada. Mas aí é que vem uma coisa mais louca ainda depois disso. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Adão caiu lá no sono lá, dormiu para caramba e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Ele abriu Adão, tirou a costela do Adão e fechou a carne ali, certo? Aí no meu blog vou deixar aí tem um poema que eu fiz cara muito interessante. Que Deus quando fez isso ele pegou um pedaço da armadura que é a nossa caixa torácica, né, que protege o nosso coração, que quando o homem fica apaixonado, né, pela mulher, ele sente dor no peito, cara, fala, putz, por que que eu não tenho essa ajuda, dor é idônea do meu lado? Porque Deus tirou um pedaço da armadura do homem, que, que, que faz, não, o coração, o amor e tal, para criar a mulher, cara, olha que isso foi meio que injusto, hein, Deus, você eu acho que pisou na bola aí nessa, nessa hora aí. Faz o homem sofrer de amor, cara Por isso que tem tantas guerras em nome do amor Como, por exemplo, a guerra de Troia Hã? Helena de Paris. Olha só, será que eu falei certo? Eu acho que sim E da costela que o Senhor Deus tomou do homem Formou uma mulher e trouxe-a A Adão Hum, tá ficando bom o negócio E disse a Adão Esta é agora osso dos meus ossos E carne da minha carne esta será chamada mulher, porquanto do homem foi feita, foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a, a sua mulher, e serão ambos uma carne. Quer dizer, quando o cara cresce, né, meu, ele está em idade, idade reprodutiva, ele deve deixar a família, e se juntar a uma mulher e formar uma nova família, segundo a orientação bíblica. Aí, cara, é onde vem a outra parte muito louca, que é a queda do ser humano. E isso é algo que, assim, espetacular no meu ponto de vista. né? Quer dizer, eu acho isso lindo, né? Então, assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Por quê? Né? E esta disse a mulher. A mulher tava lá de boa, pai, e a serpente chegou... E a serpente, na época, ela não rastejava, tá? Isso se explica mais adiante. É, e essa disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que era a do bem e do mal, que era a do conhecimento, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente se você comer, isso, você não vai morrer, meu? Não, que é só uma fruta, vai lá e come. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, a gente volta lá em Gênesis, cara. Deus estava planejando a terra e por isso ela não tinha forma. Deus estava imaginando como ele criaria todos os animais da terra. E estava imaginando quem seria o cara que, com a sua imagem e semelhança, o parecido com ele, seria o cara que dominaria sobre tudo aquilo que ele estava criando. Então, ele já sabia de tudo. É tipo como se ele fosse um engenheiro, entendeu? Agrônomo e civil, e estivesse criando uma estrutura para ele, né? é a herança dele, entendeu? Seria a prole dele, é tudo que ele criou. E ele já sabia que havia o bem e o mal O conhecimento todo e etc e tal Tudo que nós fazemos e criamos hoje Tudo isso é dado da sabedoria de Deus E Deus tinha uma companheira Porque ele criou uma mulher para o homem Suponho eu, né? Pode ser que eu esteja totalmente errado Para acompanhá-lo, para ajudá-lo Do mesmo modo que a mulher de Deus também o ajudava Bom, aí o que aconteceu? Deus não queria que o homem e a mulher que ele criou soubessem das coisas ruins da vida. Por isso, Deus proibiu que ambos, o homem e a mulher, comessem da fruta do conhecimento. Uau, muito louco isso. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Mano, Deus criou a mulher para ajudar, não para ferrar com tudo, certo? Então ela foi ludibriada, enganada, iludida, convencida. Dou 171 na orelha da mulher, a serpente chegou lá e blá blá blá. A mulher caiu na, na lábia da serpente, comeu da fruta do bem e do mal. Meu, e agora? Eu não vou levar a culpa sozinha. Chegou o Adão e falou: Dão, coma aí essa fruta aí que você, hum, você vai adorar essa fruta aí. O Adão, né, dormiu no barulho da mulher que tinha dormido no barulho da serpente e comeu a fruta e também, ó, oh, meu Deus, agora eu sei de tudo. Mas ele já sabia de um monte de coisa. Ele só não sabia do mal. Porque, por que ele sabia de um monte de coisa? Porque ele deu nome a todas as, as, as, as, as coisas que Deus havia criado. Foi Adão que deu nome a tudo isso. Deu nome próprio a todas as coisas que, que, nós, que nós chamamos. Por exemplo, fita isolante, é, telefone, papel e por aí vai. Passarinho, dentivir, pintacilgo Mas ele não sabia da parte ruim das coisas. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam uns e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais e ouviram a voz do Senhor Deus que passeavam no jardim pela viração do dia, quer dizer, era de tarde, numa, numa hora dessa aí, era meio de tarde assim, Deus foi dar um rolê lá no jardim do Éden e então, tal, no jardim do Éden não, né, no jardim Éden. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o Adão e disse, onde você está, O Adão, cadê você, mano? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste, seu filho da mãe? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. A primeira coisa que Adão fez na vida, velho, o primeiro pecado que ele cometeu, certo? Foi ter caguetado a mulher dele, né? Porque ele podia ter segurado tudo no peito, não é? Podia ter segurado o rojão, podia ter segurado a fita, podia não ter caguetado ninguém, mas ele foi ali um fracote, vamos dizer assim para não falar outra palavra, né? E caguetou a mulher, cara. A, a, a mulher deve ter ficado com muita raiva, bicho. E é por isso que talvez hoje a mulher né, odeie o homem por causa dessa caguetagem do Adão. Pode ser que tenha sentido isso aí que eu tô falando. E o Adão já começou mal, mano. Essa isso aqui é a real. Entendeu? E a Eva também começou mal também. Então o senhor disse à serpente, portanto fizeste isso, maldita serás. E aí você vai se ver, arrancou as patas da serpente ela começou a rastejar. E o filho mata a cobra, certo? O filho da mulher mata a cobra. E a cobra morde o um calcanhar do ser humano. Como está escrito aqui, resumindo bem a história, né? E porém, inimizade entre, entre, entre ti e a mulher e entre a tua semente e a tua semente. Quer dizer... O, a mulher não se dá com a cobra. Cara, isso daí tem meio que um, um sentido dúbio, né? Para a mulher, o Deus falou assim: ó: multiplicarei grandemente a tua dor. Você tá ferrada, meu. Ou seja, quando a mulher estiver dando a luz, aquilo ia doer demais, cara. Mas aí vem o cara, inventou a anestesia, e aí acabou o problema, né? Com dores darás a luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Hum tá dominada, tão todas dominada. Meu, a mulher, cara, precisa ler mais essas bíblias aqui, mano, entendeu? gente tem que entender que ela tá dominada pelos caras. Só que os caras tão tudo zoado hoje em dia. Então, como é que um cara que não domina a si próprio pode dominar uma outra pessoa? Não tem como, não é verdade? E Adão disse: "Porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher, ou seja, não é para o homem ouvir a mulher. E comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela? Maldita é a terra por causa de ti, seu filho da mãe. Você cagou em tudo, Adão. Porra, meu, falei pra você, meu. Só Você pode fazer o que você quiser. Só não come da árvore, do fruto da árvore. Você foi lá e comeu. Aí você estragou toda a minha obra, cara. Tá, já começou mal. E o que começa mal, tem por fim terminar mal. Por isso que a gente vai chegar lá em Apocalipse ainda. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo, seu burro. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pós, é pó, e em pó te tornarás. Tem uma frase em latim, que é muito bonita, fala assim... Mementos hominis, quia pulveris es et pulveris reverteretrio. Ou seja, do pó viestes e ao pó voltarás. Então, cara, a vida perdeu sentido. Depois que o Adão e a Eva, né, Neu, se banquetearam com a fruta do conhecimento do bem e do mal, todo o sentido da vida acabou ali. Porque Deus tinha um plano maravilhoso para todos nós. Mas tudo foi interrompido porque veio uma serpente... E estragou tudo, cara. E a mulher, ela, nesse caso aí, a Eva, por ter dado ouvidos a quem não deveria ter dado ouvidos, foi o pivô de toda a bagunça. E o Adão, por ter dado ouvido a mulher de que saiu da costela dele, também contribuiu para que tudo desse errado. Então Deus ficou triste e falou, pô, meu, nem devia ter começado esse negócio. Eu acho, né? É, e chamou Adão O nome de sua mulher Eva Porquanto era mãe de todos os viventes Todos os viventes Filhos De Adão e Eva E não todos os viventes animais Que Deus havia criado Muito antes de Adão e Eva Certo? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher Túnicas de peles e os vestiu Cara, Além de, de Adão e Eva ter, ter cagado em tudo Deus ainda teve que Costurar uma roupa para eles, mano. Tá vendo? Que trabalheira que, que, que, que eles deram só porque desobedeceram uma única coisa, meu. Imagina se eles tivessem feito outras coisas a mais, né? Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão, né? E tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do erro <risos> para lavar a terra do que fora tomado. Mano, é muito... É, Deus falou, falou assim, Mano, pera aí, eu acabei de criar esses malucos aí, certo? Os caras já bagunçaram tudo, já estão sabendo que não era pra eles saberem. Se o maluco do Adão tomar uma das frutas da, da árvore da vida, o cara vai ser eterno. E aí, ó, tamo ferrado. Então é melhor xispa com esse cara daqui, mano. Chuta ele daqui do... Do, do Jardim do Éden, manda ele para fora, ele que se vire lá para lá fora lá. E expulsou Adão e Eva do, do Jardim do Éden, do Éden certo? E mandou cercar o Jardim, o Éden todinho, com espadas flamejantes, etc e tal, querubins e tal, que era padrão Adão não entrar lá e não pegar a árvore da vida, mano. Olha que loucura, cara. E a gente para por aqui, nesse vídeo, porque depois surge o primeiro homicídio, mano. Não tem jeito, cara. A humanidade não tem salvação. Porque Deus depois mandou o seu filho para tentar salvar a humanidade e os homens mataram o filho de Deus, mano. Ai, cara. Então, tem tantas outras perguntas no meio disso tudo, né? Mas a gente vai no decorrer dos vídeos aí, ao longo dos anos, porque isso aqui com certeza vai demorar anos encontrando as respostas para tantas perguntas que ainda irão surgir, certo? Pessoal, eu sei que esse vídeo ficou meio longo, mas eu acho que ele ficou bem legal. É, assista ao vídeo todo até o final, assista aos anúncios também até o final, para você dar uma força aqui para o canal. Compartilhe o vídeo com uma só pessoa que você acha que deva assistir esse vídeo. Dá um joinha no vídeo, isso não custa nada. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Aperta o sininho e clica na opção todas, que é para você passar a receber os vídeos daqui para frente. E se você já está inscrito no canal, vai também lá na, na, na parte de inscrever-se, clica no sininho na opção todas, tá? Tem lá, você quer receber todas as notificações? Sim, quero! E ficamos por aqui, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil e nos vemos no próximo vídeo.